Graça e paz. Estamos no 19 nono dia da campanha. A murmuração não é outra coisa senão a falta de contentamento. Nada, nunca está bom. A murmuração impede a comunhão com Deus. Os murmuradores morrem no deserto. Leia Deuteronômio 9, verso 7. Jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Há pessoas que nunca estão satisfeitas. Certo dia. Recebi duas informações sobre duas pessoas. As duas estavam no mesmo culto. Uma reclamou o louvor inteiro, reclamou das músicas, do estilo, não gostou de nada. Noutra fileira de bancos, outra irmã chorou o louvor inteiro, recebeu tudo como resposta de Deus para a sua vida. Essa família decidiu, naquele culto, passar a ser membro da nossa igreja. Como pode o mesmo fato causar reações tão diferentes? Onde está o problema? Com certeza o problema está no coração de quem adora a Deus. Isso aconteceu no deserto e acontece também conosco. Murmuradores não conseguem adorar, pois jamais se contentam com o próprio Deus. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, perdoa o nosso pecado de murmurar contra as pessoas, as situações e contra o Senhor. Às vezes reclamamos porque temos um mau hábito, mas aprendemos que murmurar é pecado. E este pecado leva outros também a murmurar contra o Senhor, contamina corações e impede o livre agir do Espírito Santo no meio da sua igreja. Senhor, repreende-nos quando o nosso coração der vazão a sentimentos murmuradores. Não queremos ficar empacados no deserto como os nossos irmãos israelitas daquela época. E também não queremos morrer no deserto sem pisar na terra prometida. Guarde o nosso coração dos murmuradores de plantão, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!